Bom dia, gente. Estou aqui na frente do Clube 17 de Maio, que foi o lugar onde aconteceu ontem o debate entre os prefeitos, candidatos a prefeito de Biguaçu. E a, a, o resultado, com certeza, quem pôde acompanhar no site da TV do Zebrinha viu que o nosso candidato a prefeito, Auri, é, é sem dúvidas o mais preparado ah, para assumir o desafio que é governar a nossa cidade. É, ele é o único, ele foi o único prefeito que falou sobre a ah, população de rua, né, que precisam aqui de uma casa de acolhimento, é urgente essa casa de acolhimento, colocar em prática a política nacional da população de rua né, estão completamente desassistidos. Biguaçu é o único, a única cidade da grande região aqui de Florianópolis que não tem nenhum equipamento para essa população é o único também que falou sobre os LGBTs, que é preciso né, capacitar os nossos agentes de saúde para fazer o devido atendimento e encaminhamento dessa população uh, também falou sobre políticas públicas voltadas aí para, para os negros e para as negras, né? inclusive o único que fala do preconceito, do machismo, do racismo e da homofobia. Ah, o nosso governo ele vai combater tudo isso de frente, né? com conscientização, cultura, educação. Nós não iremos fugir desses debates. Nós vamos estar nas ruas, nas escolas, nos centros comunitários, conscientizando a nossa população. Ah, também é o único que falou abertamente, não tem medo de falar, não fugiu do debate da privatização da saúde. Hoje a gestão da saúde pública em Biguaçu é privatizada, está entregue a uma OS, no caso do Hospital Regional de Biguaçu, e também está entregue ah, a ISEF. Uh, no caso dos nossos postos de saúde e toda a parte de gestão ali da, da Secretaria de Saúde. É um absurdo, nós somos contra, saúde não é mercadoria, temos que fazer urgentemente concurso público para o Hospital Regional de Bibaçu e, e também né, para uh, todos os outros cargos aqui da Prefeitura, os cargos administrativos, enfim. Uh, ele é o único que fala né, com propriedade aí sobre educação, sobre cultura de rua, popular, a escola de música, o meio ambiente. Ontem, inclusive, meio ambiente caiu é, como proposta, é, pergunta para o Ramon e foi um show de demagogia e de hipocrisia. Uh, foi na gestão do... inclusive na gestão do Tuta nós tivemos, nesse sentido também sobre a Operação Dríade, mas a do Ramon teve um corte lamentável das 500 árvores ali no terreno da Avenida Marconde de Matos. Né? É, todo mundo sabe que aquele terreno ele é de propriedade da, das empresas do ex-prefeito Castelo. E na época, o Ramon como vice-prefeito foi favorável, disse que é, era necessário para o desenvolvimento de Bigossu. Nós questionamos, nós, nós enfrentamos, é, porque na realidade desenvolvimento não se faz destruindo o meio ambiente né? Uh, e também falou sobre o turismo que é uma considerada indústria limpa né nós não fugimos desse debate também uh, é o único que fala uh, de boca cheia gente que não tem medo de falar e que pode falar sobre enxugar a máquina pública o vice uh, vice candidato a vice-prefeito andré que né, tá, tá com tuta, falou sobre enxugar a máquina pública Uh, o Ramon também tocou nesse assunto, mas eles não podem, porque eles, uh, eles escondem na realidade o condomínio de partidos que montaram aqui nas eleições municipais. São mais de oito, sei lá, sete partidos para cada lado e isso já é um indicativo de como será o governo deles, de como será a gestão. Vão lotear, porque sempre lotearam a prefeitura municipal e secretarias vão ser negociadas com partidos. O PSOL, o Auri, a Milha, nós estamos aliados com o povo nós não vamos é, não temos por que negociar cargos e nem e por isso somos os únicos aptos aí a é, de fato enxugar e reduzir os cargos condicionados urgentemente né? nossa aliança então é com o povo e nesse sentido né é o único que quer empoderar o povo de fato Democratizar o governo e as escolas públicas O Auri foi taxativo Vai democratizar a escola Vai fazer eleição para a direção Para todos os cargos administrativos da escola Quem tem que escolher a, os cargos A direção da escola não é o prefeito Não tem que ser o cargo Não tem que ser alguém indicado Não tem que ser um cabo eleitoral Tem que ser alguém escolhido pela comunidade da escola São os pais, os próprios alunos Né? Então, é o único que fala abertamente sobre isso, sem medo, e sem medo. É o único que faz parte de um partido que não recebeu dinheiro da Lava Jato. O pessoal não está envolvido nos esquemas, nas negociatas de corrupção, em nenhum nível. Nem federal, nem estadual e nem municipal. Então, é o único com propostas reais de mudanças. Os outros, gente, vocês viram ontem, se não viram, assistam a gravação. É mais do mesmo. Por isso que nessas eleições você tem a opção nem o passado como era e nem o, pre... nem o presente como está. Nessas eleições, dia 2 de outubro, vote 50. É milha na cabeça, Murilo Azevedo 50, 1, 2, 3. O sonho pode governar. Valeu, gente. Nós nos encontramos aí na rua e nas redes.